O vai almoçar, hein? Boa, Kleber. que peixe, que prata é esse aqui que a senhora está servindo? O tradicional peixe ba... com banana buziana, que é origem buziana. Por que, que ele é origem buziana? Porque entre maio, junho, ventava muito e dava muita tainha, anchova, parati. Então nossos pais salgavam e quando chegava agosto, setembro, outubro, do... época do vento leste, era a época da fome, a gente comia esses peixes com banana d'água ou com batata doce ou com abóbora. Peixe salgado com essa verdura. mandioca? A mandioca é a farinha que a gente fazia, nossos pais tinha as casas de farinha. Você já foi na casa de farinha aqui em Búzio? Ali no Torrelli? Ali tem uma ainda que não faz farinha. E a senhora fez muita farinha? Muito, com a minha mãe, com, meus, ah, com os amigos de Búcio, porque todo mundo tinha que ajudar, era um grupo grande a que ajudava para mãe. raspar a mandioca, porque era muita mandioca. Mas como é que era feito isso? Era uma comunidade? Era uma comunidade, todos ajudavam, no dia de raspar a mandioca, toda a comunidade sabia, aí cada um ia com a sua faca para raspar a mandioca. E depois, como é que era a distribuição da farinha? Não, ninguém cobrava nada. Era voluntariamente aquilo ali. Quer dizer, você levava a mandioca para lá? Para casa de farinha, com os cavalos de carga, né? Do jacá, raspava a mandioca, geralmente era 20, 30 pessoas em volta da mandioca varrenta, raspando. Era tão uma coisa boa, sabia? Aí torrava, fazia uma farinha. É. E aí cada um levava o que queria. Não, aí o dono da farinha dava sempre um agrado para um, que aí fazia o biju, o bolo de amendoim, a sola, né? Já conhece a sola de amendoim? Não. Tem que conhecer. Você faz? Não, tem um moço que toda sexta-feira vende pra gente. A ah, é? minha mãe fazia muito e o povo da cidade fazia muito. A sola de amendoim. Como é que é a sola de amendoim? É massa, massa de mandioca com, a, com tapioca e o amendoim com do, açúcar e cravo. A senhora tem aí? Ontem tinha. Nossa, você tem só de amendoim ainda, você hoje? Não. Acabou, viu? Comeram toda a sola de amendoim. É bom, é, bom. É, bom, é bom Foi, foi metade, foi ótimo. É, é. É, ah? é muito bom Só, só você eu, guarda para mim. Eu já. vou comprar para você sexta-feira.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 Quando o -os. chegou, chegou, vai que eu vou embora para casa, vai, Chia. chega! Ça,